Olá, o meu nome é Bruno Miguel Costa e eu vou estar convosco nos BMC Moments. Mas afinal, o que é que são os BMC Moments? Os BMC Moments são segmentos nos quais vamos... irei partilhar conteúdo relacionado com a área da gestão e do marketing, desenvolvendo ao longo do tempo com focos na área da estratégia e da operacionalização e durante os quais irei abordar conceitos, métricas, análises, benefícios dos temas abordados, bem como a partilha de experiências. Os BMC Moments são um complemento às dicas BMC e às BMC Lives, em que nas dicas BMC partilho diariamente eh, dicas relacionadas com a área do marketing e do marketing digital que poderão colocar desde logo em prática. E as BMC Lives são momentos mais longos, sem uma duração eh, de términos, digamos assim, eh, na qual irei desenvolver de uma forma mais profunda alguns temas sempre relacionados com a área da gestão e do marketing. O propósito deste momento é dar aqui o meu contributo para o tecido empresarial, permitir que profissionais levem os seus negócios mais longe, desenvolvendo competências e know na área da gestão e do marketing e desmistificar aqui alguns mitos, nomeadamente quando em alguns negócios, que o marketing não é para mim, marketing é caro, marketing é apenas publicidade, marketing é apenas para vender, ou simplesmente marketing, não tenho tempo para ele, tenho que estar focado no meu negócio. E o objetivo da conjugação destes três momentos, dos BMC Moments, BMC, das dicas BMC e dos BMC Lives, é dar de facto esta partilha de know-how, que permitir aqui aos empresários portugueses e aos seus profissionais que independentemente da área de negócio ou da dimensão da sua atividade, possam aqui ter um contributo para fazer crescer ainda mais os seus negócios. Conto convosco nestes momentos em que desde já gostaria de pedir os vossos contributos eh, ao longo do tempo, nomeadamente de que o que é que custaram mais em cada conteúdo, o que é que gostariam que fosse diferente, e inclusive que temas na área da gestão e do marketing gostariam que eu abordasse para assim vos permitir ajudar a desenvolver esses conteúdos. Obrigado e vemos-nos em breve.